As eleições de Utopia estão cada vez mais próximas. Amanhã é o último dia. Na realidade, amanhã as eleições. E eu preciso urgentemente ganhar votos. Então hoje eu vou executar um plano perfeito para conseguir votos de pessoas na cidade de Utopia. Então, se você quer saber como isso foi e como isso vai ser, Assista o vídeo até o final e se inscreve que tá muito bom. Fechou? Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Digamos que no último vídeo eu prometi para vocês que deixasse essa minha espada super tunada com 200 de dano. E eu não deixei, gente. Desculpa. Eu, eu, eu, eu, eu, eu não consegui, gente. Eu não consegui. Eu tive que deixar com 237. Chegou no ponto que eu tive que fazer um protetor de ouvidos para abaixar o som do jogo para poder matar o bicho aqui pai mano. Chegou um ponto que eu posso só ficar clicando rapidinho aqui com a espada aqui. Ó, tá matando, tá matando. Muito bom. Tá vendo? Tá, tá, vendo? tá mais traias aqui. Boa tarde, galera. Mas não é só isso, mano. Hoje é um dia muito especial porque falta apenas. É noite, né? Então, ainda falta dois dias para as eleições, mas... Quando ficar de dia, vai faltar um. Eu espero. Eu acho. Ó, tá marcando aqui que falta dois dias para as eleições. E tem uns loucos na Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Se inscreve no canal Irmandade. E ó, falta dois dias para a eleição, tá bom? Então, mano, logo logo o Pedro que vai vir aqui, vai atualizar esse banheiro. Vai faltar apenas um dia, mano. Aí a gente vai estar muito perto de concorrer. Eu tenho um plano muito incrível para hoje, que se trata como o um local que a gente comprou para se tornar a nossa mini prefeitura. Eu quero expandir esse local e melhorar ele para trazer pessoas para tirar dúvidas sobre as eleições e tudo mais sobre mim especificamente né? e obviamente também sobre uma parceira Pedrux, que vai ser o vice né por falar em Pedrocks vai chover ele veio falar comigo sobre uma coisa insana vocês não têm ideia LG LG LG Ah não Ah não é Natal é, é, Natal. é Natal é Natal momento histórico que você tava tanto esperando finalmente vai rolar a parceria entre Pedrocks and Apple Restaurants and LGGJ Posto of Gasolina mano momento épico meu Deus pronto tá Aí, LG, só tem que ver o dinheiro agora. Quanto quando, quando que tá custando lá? Eu não lembro. Um pack, acho que era cinco ferros. Um pack, cinco ferros? É. Ou um pack, cinco ferros. Tá bom. <risos> mudar, o o estoque, o se estoque se desceu, desceu um pouquinho ali sozinho, Zé. LG, acabei de conferir aqui. Um pack é dois ferros, mano. A gente ia cobrar mais caro ali. Mano, a gente foi que comida de posto é mais cara, mas nesse caso aqui, o posto é muito perto do restaurante. Não adianta subir o preço aqui, cara. Não vai funcionar. Bora colocar... Dois ferros e um cobre. Zé, não vai vender nunca, daí? Vai sim, porque daí a pessoa tá aqui abastecendo. É né? pela comodidade, LG. Pedrux, é uma rua de distância do um restaurante, isso nunca vai funcionar. Mano, vai sim. Confia, confia, confia, confia, confia. Vai. Coloca no você coloca um cobre, então vai. Tá bom, vamos lá. Pedrux, minha parte eu terminei. Tá, tô colocando um centavinho aqui. LG, tá tudo feito, mano. A parceria já tá fechada. Mano, agora sim o negócio tá pânico, mano. Já temos vendas. Já temos... Temos tudo, temos tudo. LG, é, agora que isso aqui tá resolvido, eu tenho que falar uma coisa pra você. Existe alguém aqui nessa cidade que quer entrar pra polícia. E a gente muito bem sabe que a polícia não tá muito confiável. Ele se prontificou de caso a gente precise de alguém que espione a polícia, ser essa pessoa. E temos nomes? É o Knight. Eu marquei uma reunião com ele. Ah, então termine logo a nossa sala de reuniões. Tá bom, tá bom. Ele veio falar comigo quando tava na, na, na delegacia preso lá. Eu acho que é uma informação boa, até porque falta pouquinho falta dois dias só pra né? Exatamente. Então termina essa logo que eu vou me reunir com ele. Vou chamar ele para a gente discutir sobre esse assunto. Perfeito. Em breve conversas, em breve conversas. Em breve. Aí né? como se não fosse o suficiente de coisa estranha acontecendo. Quando eu tava em casa terminando de dar uma, dar uma dar umas arrumadinha aqui na minha espada. Pânico, o Mano que veio falar comigo e foi estranho. O LG. Oi, pode entrar. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Fala pode aí, tá, mano, tá, tá, tá? tá valendo aqui. Qual é a boa, mano? Manda o um papo. Então, seguinte, LG, eu tô precisando de um item. Eu queria ver se você tem ele, porque eu não encontrei encontrei em lugar nenhum, velho. Na verdade, os bautos estão todos trancados e não vou conseguir encontrar. Hum, um item! Normalmente tem o itens, fala, fala, fala o que você quer. V vamos ver. Mano, eu tô precisando de disco de música. É um, é um item raro e é um item que tem muita utilidade para mim. Uh -huh. pra, mas, qual que, que você que... quer? Qual disco? Eu precisava do quebrado. Mas por que, que tu usa disco de música, velho? Tipo, qual que é a utilidade para você? Para mim eu uso para melhorar minha, minhas ferramentas. Tá, com disco de música? É bizarro isso. Eu não, é, não sabia. É um disco assim de não. música, livro, cabeça de mob e várias outras coisas. Tá, entendi. Mas e aí, mano? Quanto que tu consegue fazer para nós é um disco de música? Pra que que tu quer? É que é que eu não posso falar pra que que eu vou usar, velho. Zé, tu quer um disco raro, um específico, que torna mais raro, ainda não quer falar? É que... não, eu, eu, eu, abro, eu abro o jogo contigo das coisas, mano. Cadê a parceria aí? Ah, mano, eu te mostro, eu te mostro depois que você me dá o disco de música, pode ser? Eu vou levar o disco, Tá. você me mostrar você leva primeiro. Te, não, você me mostra o disco na sua mão, eu te levo lá, te mostro o que eu quero fazer e você vai ver, entendeu? Tá bom. Ah, que, que, mas que ó, só, você que vai ter que guardar hora? segredo. Você vai ter que guardar muito segredo, porque só você vai saber e só o Biel sabe. Tá, tá, sem problema ó oh, agora tá ficando de tarde me encontra meia noite no posto pode ser meia noite você tem medo de ser a noite na na cidade Não. Não, é que é um horário muito específico, mas tá bom. Então eu te encontro lá. Tá bom, ser, então Então até meia noite. Tchau, até meia noite. Tá bom, né, mendraque Bom, deixa eu ver se tem aqui no meu sistema, então, algum disco. Com certeza eu devo ter algum disco. Escrevi discord, sem querer. Tá, estamos vermelho. Ah, estamos aqui, ó. Que sorte. Eu meti um outro plano que eu tinha, porque eu sempre tenho disco, Essas coisas para fazer as espadas do Tinker e as ferramentas e tal. Acho que era bem provável de eu ter, né? Para minha sorte, eu tinha. Agora vamos encontrar ele que já deve estar ficando de noite. Ah, não tá não. Então vamos esperar ficar de noite. Tá. Agora deve ser de noite, né? Cadê? Ó, oh, 11 e pouquinho. Quando eu tiver aqui em cima, é meia-noite. Vamos indo lá já. Mark, como eu esqueci minha moto lá no posto e meus carros também, eu posso ir a pé, né? E ó, chegou, né? Finalmente. E finalmente, olha pra cima. Minha ah, noite mas... em ponto. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, mano. Mas vai, cadê? Trouxe Não. o disco. Boa, boa tarde, né, primeiramente, né? Trouxe. Boa noite, boa noite, bom dia. Cadê o, cadê, o disco, cadê o disco? Cadê o disco, LG? Aí, perfeito. É esse disco que é, eu preciso. Tá, tá, tá. tá. Agora, agora, agora você tem que me mostrar o que é. Tá, só bem na moto que eu vou te mostrar. Mas é o seguinte, é que nem eu te falei, LG. Você não pode falar pra ninguém, porque é um experimento. Não sei se você sabe, mas eu não era um gangster até um tempo atrás. No mundo onde eu vinha, eu era um cientista. Sei, sei. Então, aí eu mexo com os experimentos, eu já fiz clone, eu já fiz um monte de coisa, sabe? Hum, e aí, hum, com hum. isso, eu tô criando um óbvio muito forte, tipo muito forte mesmo, que é, é complicado, sabe? Digamos que eu não sei até que ponto eu boto velho nesse papo aí, mas, bom, vamos ver no que vai dar, né? Tô, tô Você curioso. não tá acreditando no que eu tô te falando, né? Não, não é que eu não acredito, é que é um, é um papo meio estranho. Entende o que eu tô falando? Não, sim, sim, sim. É algo que é bem comum para vocês aqui. Boa tarde, World Big Smoke. Ah, o Big Smoke tá sempre aí na contenção. Seguinte, essa aqui é uma entrada secreta para o um laboratório. Você tem que vir aqui na fonte, ó. Só Ó. Ah. Aí perfumam, Beleza, mano. Est aqui. Estou, estou aqui no seu laboratório, exatamente. Esse é o meu laboratório. E aqui no meio eu pretendo fazer uma criação de um novo mob aqui para a utopia. Nossa, é um mob é, que se é, chama é, é mais escuro aqui, né? Por que é tão escuro? É que eu ainda não mexi na parte da iluminação, sabe? Mas eu vou mexer. Porém, o Iron Golem ele vai ser o um mob onde eu vou usar como base para poder criar esse monstro, tá entendendo? E ele é muito poderoso. Tá, pera, deixa eu ver se entendi então. Você quer pegar esse golem de ferro e transformar em outro mob? Exatamente, velho, eu vou transformar ele num um mob chamado Warden, Você conhece ou já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que era é, a realidade. Então eu vou Peraí, tu, tu já ouviu falar? Já, mas tipo assim, foi, foi umas piadas assim. Eu tava falando, falando as palavras rindo assim, sabe? Eu não sei o que que era. Ah, então eu, eu, vou, eu vou ser sempre sincero pra você que ele realmente existe. Do mundo onde eu vim, eu quase fui considerado rei. Quase não. Eu era considerado quase um rei pra ele, sabe? Eu não sei muito bem dessa história, mas eu pretendo trazer ele de volta aqui pra Utopia pra poder controlar o poder dele. Você era um rei pro Warden? E yeah. é... você quer controlar ele aqui? Exatamente, exatamente. É Porque tipo, eu meio que perdi o controle desse bicho lá no meu universo, sabe? E agora eu quero controlar ele 100%. Cara, isso não me parece coisa boa. O Quê? Não me parece coisa boa isso. Isso é uma coisa boa, LG. Relaxa, não vai dar nada. Eu tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Tá? Cara, você quer mexer com um poder que você não conseguiu controlar uma vez? Que até tá, tá de novo controlar? A última controlar. vez eu não controlei porque eu não sabia com o que eu tava mexendo. Mas agora eu sei. Bom, só dá um jeito que se der problema essa coisa não escape. Não, relaxa. Eu já fiz toda a proteção aqui, eu vou ver se eu compro algumas Bad Rock com a também. E qualquer coisa, eu te chamo também pra você ver esse poder. Vai ser maneiro, vai ser maneiro demais quando eu conseguir criar ele. Beleza, Agora que eu te mostrei, cadê o disco? Por algum motivo que eu não entendo, eu sinto uma curiosidade sobre esse Warden. Eu não sei. Enfim, toma o disco aí. Boa sorte, cara. Beleza, é nóis. Mas você sentiu curiosidade, tipo, bastante? Eu não sei, é como se eu tivesse ligado a essa palavra de algum motivo que eu não entenda É, então, comigo é a mesma coisa. Tipo, eu sinto uma ligação muito forte comigo e com o Warden, sabe? Eu acho que deve ser alguma coisa parecida com isso aí, mas é isso. Qualquer coisa, você... Manda mensagem aí que a gente dá uma desenrolada para ver. E quando eu terminar ele, eu te chamo para você ver ele 100%, beleza? Beleza, cara. Bom, se cuida, tá? É isso, é isso. Pode deixar, gente. Se cuida também, com coisa eu te aviso. Agora a gente só precisa sair procurar o Pedrux, então... Ah, oi, boa tarde. E aí, mano, tudo bom? Quer um Obrigado, é, eu tava falando de você. Tava mesmo? Mais ou menos. Não era tão bem, não, mas também não era tão mal. Enfim, Pedro, está tá ligado aqui ó, a nossa mini prefeitura? Tô ligado, tô ligado. Nosso gabinete de prefeito. Vou lançar a reforma pânico. Não tão inspirada no seu quarto por causa que não tá tão bom ele, na minha opinião, sabe? Eu vou, mano, eu vou, mano, eu vou. <risos> não, mas eu não posso criticar, né? Olha o meu. Não me parece que tem, né? Então, velho, Eu tenho. Calma o aquário que já eu vou aqui, fazer cara. agora, eu vou fazer agora. Porque é o seguinte, como falta apenas um dia para as eleições, a gente precisa estar tá disposto a ter um espaço para trocar ideia com todo mundo que tiver dúvidas e qualquer coisa do tipo para a gente tornar os prefeitos, correto? É verdade, corretíssimo, falando do um dia para eleição. Eu ia falar com você exatamente sobre isso, mano. Você não vai trocar o cartaz, não? É, eu tenho que trocar agora, cara, <risos> Tá na hora mesmo. É que eu queria boia, eu queria boia de volta, entendeu? Aqui, né? Ah, é? é verdade. Tô <risos> querendo... Peraí, deixa eu lá trocar então eu, agora. Eu não, eu não vivo mais sem ela, Pedro. Você não tem, eu, eu não consigo mais andar no ar, mano. Eu sinto falta. Tô passando aperto. É igual alguém com a vizinho de pulo duplo, né? Eu, é, eu sou meio doido que usar ela, né? Mas sim, sim, sim, claro, claro. Mano, como que usa? Ah, ela tem que estar em outro slot aqui, velho. Isso, você bota ela lá e começa a pular em nada. Ó, oh, mas ela comba muito bem com os itens que eu tenho, cara, ó. Ela comba com a coisinha de pulo duplo. Ah! Mas você pode subir mais de que devagar, daí, né? Aham. Uh -huh. uh -huh. Mano, olha aí, isso falta um dia para a eleição. mano eu que faz deixei fazer. vermelho para assim, alertar as pessoas, é. cara. Atenção, perigo! Atenção, olhem, olhem! Atenção total, né? É. Uh, cara, eu sempre. Eu não consigo usar direito. Ele que você consegue usar para mim, velho. <risos> manda aí, manda aí. Vai lá, coloca ela para mim que eu tô meio velho para essas coisas já. Você tem minha idade? Vai lá, LG. Eu tô velho também? Tá tudo. Não, não quero me juntar o porra. <risos> Aê, boa! <risos> eu ia ver. Ó, oh, ficou doida, né, cara? Então, mano. Tá, tá Pedro, tá você vai participar da, da sessão de perguntas e respostas ou não? Porque assim, um passarinho me contou que você vai fazer o famoso churrascaria. É verdade isso? Ah, não, velho. Por que, mano? Porque tinha ser na mesma hora, <risos> velho. Eu sei dos seus segredos. Gente, Pedro que posta um vídeo por mês que ele vai no churrascaria todo dia. Para, não, para, para, não, para, não. para, para, para, para, Não, não me julgue por expor a realidade, Pedro. Não, não me não julgue. É realidade. ó. Eu não vou participar dessa, mas olha, lembra que eu, eu tenho que conversar com você e com o Night sobre essas outras coisas. Será hoje isso ou não? Night ainda não ele ele vai ver essas coisas primeiro também ele tá pensando ainda bom tranquilo até lá a mesa já vai estar tá feita é uma dúvida Pedro diga digamos que eu já fiz a encomenda das ambulâncias é, você vai lançar um tutuzinho vulgo money vulgo din-din, vulgo dinheiro eu tenho que pagar por elas? Cadê o dinheiro do, do governo e tal? Ah, é, então, é que digamos que assim. Ó, eu vou, eu vou abrir o jogo com você, Pedro. Ah. A gente nem ganhou as eleições. As eleições nem rolaram ainda, cara. Como Mas... que eu vou ter dinheiro do governo? Aí que tá, aí que tá. O hospital, ele é privado. A gente vai transformar ele em público se a gente ganhar as eleições. Se a gente não ganhar as eleições, a gente cobra pelo serviço. Tá, entendi, entendi. Então, basicamente, vamos vamos esperar que acabar acabar as eleições e depois a gente vai desenrolar as ambulâncias, então, pode ser? É, exatamente. As ambulâncias, equipamentos, contratar as pessoas. É só depois que a gente ganhar. Tá lá o hospital. Quem quiser, hospital faz com que a gente ganhe a eleição. É realmente, Pedro, que você é um nato. Mas eu gostei da sua ideia, mano. Beleza, mano. Nós se vê por aí então. Passa fio nós dentado para é. ele comer churrasco e depois Mas, eu converso ô, com o ô, fogo. LG. Oi? LG, LG, vem cá. Quero te perguntar uma coisa, cara. E o House? O carro dele tá quebrado e tá há dias aqui. Então, o House tá sumido. Pois é. Acontece com essas coisas dele. Você quer roubar as coisas dele? Não, não, que é isso, ah, mas. Ah, oh, oh, ah, incomodando aqui, o apoio ia fazer uma reforma aqui pra mim e tá aqui, mano. O que a gente faz com essas coisas? Então, eu sou o dono da concessionária, então meio que eu consigo mexer com os carros. Eu posso mudar ou levar até a casa do House, mas. Assim, dá. talvez o carro tá num canto ilegal aqui. E aí você poderia pegar um carro guincho e guinchar o carro dele pra concessionária. Se ele quiser o carro dele de volta, ele paga. <risos> <risos> Pedro, não é esse tipo de, de, de governo que eu tô ter, querendo pregar aqui. Pa pare com isso, pare Meu com não isso. Tem ver, não tem nada a ver com o governo, LG. Tem a ver com o seu negócio de carros. Mas eu, eu, eu, eu não sou o departamento de carro. Eu vim carro, eu não sou o criador do carro. Tipo, eu não, não, não crio não as leis. Tá bom, tá bom. Depois a gente pensa nisso. É, Pedro, você, você, não, cê, você tá se corrompendo, Pedro. Eu não quero mais esse carro aqui, LG. Bom, de qualquer forma, Pedro, vamos trabalhar aqui na sala porque tem muita coisa para acontecer. E você sabe só uma dúvida aqui? Você ficou sabendo onde vai ser? O um local de votação, tipo, se vai ser no banco, se vai ser no centro, se vai ser, sei lá, em qualquer local. Olha, tem onde eu sei e acredito que vai ser no banco. Lá tem espaço, lá é um lugar que não tem nada de ninguém, é da cidade. Então acho que vai ser no banco. Mas qualquer mano, coisa, vai lá falar com o Luiz. Mano, mano, mano, para pra pensar aqui. A pouco o Jonathan com certeza vai votar na gente. Com certeza. O Drill também, eu acho. Eu acho que sim, o Drill. Meio que é, mas eu acho o, que. Sim. O, o Jaime é garantido, o Jaime é garantido, nós é muito truta dele. Sim. Mano, acho que praticamente todo mundo da cidade vai votar na gente, vai, vai dar bom, vai dar bom, tá. confia. Ó, gente, amanhã confira. a gente entrega ou o avião ou a Kombi do Jaime urgente para ele lembrar que nós é, é truta, então, é, fechou? É, verdade, verdade, fechou, fechou. Eu, eu, eu, tá. tá, então tô, tchau, tchau, Pedro, vou trabalhar, tchau, de tchau. Decora, decora, decora. Boa demais, tá, agora que falamos com o Pedro, que foi parte do Rascaria, eu vou trabalhar com um pouquinho que aqui em reformar essa sala. O Pedro que está certo, eu preciso fazer essa sala aqui, deixar ela pânico, porque amanhã provavelmente já é eleições, então eu tenho que até lá lá conquistar o máximo de votos possíveis. Então vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. O único problema é que vai demorar demais para fazer nossa sala. Brincadeirinha. Tá pronta já. Ó, quando a gente entra aqui, nós temos uma mesa de reunião para falar com que a gente precisar. Muito legal, né? A sala do Pedro que eu não fiz porque a sala dele eu acho que ele vai fazer e denúncia. Quando eu falei do Pedro para churrascaria antes era zoeira. Ele me confirmou no Zap. Ele falou assim, ó, teve churrascaria e mandou um emoji estranho. Mas eu uma olhada ele. Eu falei. Bro. De qualquer forma, a do de fica fechada. E a minha sala, fiz mais paredes de Sakura. E eu dei uma decoradinha básica. Ó, fiz uma cozinha simples e uma mesa. Acho que já virar alguma parte dessa mesa em algum banco da cidade. <risos> eu tinha um pouco parecido a do Luiz. Mas ficou bem legal. Coloquei roxo, coloquei esse carpetinho aqui do de, de, de orinho falso. Coloquei umas lâmpadas. Expandi o aquário e botei muito pinguim. Agora sim, a gente pode receber as pessoas para tirar dúvidas sobre elas, sobre a nossa campanha. E o melhor, tem aquela foto do Carlinho vendendo eu volto logo ali atrás. Tu então, quem vier falar comigo, ó, vai estar tá vendo ali o crime. <risos> bom, vamos chamar o pessoal. Gente do céu, olha o Delete é oh, Lee? Ô, Delete, bom, mano. Oi, e aí, LG, beleza? Ô, oh, mano, tu viu, cara? Mano, faltou um dia, cara. Mano, e amanhã? Amanhã já, né? Ô, Alex, por falar nisso, mano, levando em conta que eu e o Carlinhos estamos concorrendo, e o Carlinhos é seu irmão, acho que ele tem tá uma vantagem boa com você, né? Então vem cá, me segue que eu queria conversar com você, cara. Mano, eu nem. Vixe, eu nem te conto, cara, umas babadas aí que aconteceu, LG. Ué, o que, que rolou? Tá, eu, eu, não, eu não quero contar aqui, não. A gente tem um lugar mais reservado. Para contar. Bom, não vamos dar o seguinte aqui, eu lhe apresento a minha mini prefeitura ou um gabinete de campanha, né? Você já fez um gabinete? Eu, eu, eu comprei a loja da bruxa. assim, ó, aqui nós temos uma sala de reuniões, uma mesinha para reuniões, né? Ah, aqui não. vai ter a futura sala do vice pre, do vice-presidente Pedrux. Ele foi na churrascaria não, não lá dentro não. Não, não fechado, não fechado. Mano, o Pedro você, em vez de estar tá aqui ajudando, tá farreando. O Pedro que você, ele vai mais no churrascaria do que respira. Você sabe, né? Hum. Agora, aqui tem a minha sala, no qual a gente vai usar para conversar. Então, seja bem vindo. Ah, nossa, baby. Caraca, que bonito, LG. Eu você gostou? Tô... Já? Já, mano. Tô, tô, tô, tô em casa. Eu tenho que a de... porta aqui pra gente conversar. Você falou que era coisa importante, né? Tem é, licencio. coisa importante. Aqui, ó. Oi, depois você me passa o contato do seu, do seu decorador. Ah, sou eu. Ô, oh, louco, velho. Você tá manjando as decorações, LG. Mais ou menos. É que se você olhar para os lados, percebeu que eu copiei tudo do banco. <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Mano. Você falou hum. ali que o meu irmão tem uma vantagem, né? Porque é meu irmão, né? Então eu vou votar nele, né? Sim, mas ó, lembra daquela imagem que tá atrás de você ali, ó, que não foi o que coloquei, mas ó. Que que, que, que, que, que que é aquilo ali? Ele vendendo voto Portuguim? Exatamente isso que eu vim falar com você, LG. Mano, o meu irmão, ele, ele veio vender voto para mim, LG. E, e você vendeu sua voto para ele? Ah, mano, é tipo assim, é, é meu irmão, né? Então eu falei que eu ia votar nele e ele me deu cem reais. Só que eu não vou votar não, vai. Dred, de deixa eu de te falar, lá, cara, eu fiz a mesma coisa. Olha, é, é uma desonesta com nessa cidade ali. Mano, Pensa que eu vou falar pra você é real. Eu vou falar pra você é real. O Carlinho me falou coisas horríveis, mas eu acho que como uma pessoa que quer ser eleita, ela pode ficar difamando o meu inimigo, o meu concorrente, né, no caso, mas né? concorda comigo? Concordo, você fez certo, inclusive. Então eu vou falar só o seguinte, na hora que ele tentou comprar meu voto, eu só aceitei. eu falei, mano, se, se o cara é boa de deixar que eu vou desistir, ele vai ser burro e dar o dinheiro, né? Eu falei só para ver o que dá, né? Ele, ele errou, entendeu? É, então, como o carnet é irmão meu, eu falei assim, eu vou, eu vou, eu vou fazer ele perder dinheiro e ele não vai ganhar a presidência, porque ele não vai ter meu voto, aí ele vai aprender que não é assim que se ganha as coisas não, ele. Mano, maneiro, maneiro. Agora, Delete, o que eu queria conversar com você é o seguinte. Delete, honestamente, tem alguma dúvida, alguma coisa que você precisa saber sobre essas eleições tipo para você sentir um motivo para votar em mim ou alguma dúvida que você não queira votar em mim, sei lá, tipo alguma coisa que esclarece sua mente. ah LG, então vai, ó, eu vou votar no você porque você cuidou do meu filho. Então eu meio que sinto no dever de votar em você, mas eu não sei muito o que você quer fazer para a cidade. O que você vai fazer? Entendo, entendo. Bom, como você viu, é, eu trabalhei nas suas nas, nas decorações, expandi os comércios, Trazendo várias lojas como loja de minério, bolsa de gasolina, carros mais baratos, girei emprego pro o Mandrake, girei emprego para a Ana da minha loja. O, o, o, o meu vice tá fazendo um hospital, Pedro, que se então vai ter um hospital público. Se precisar, tem escola. Eu vou deixar a cidade mais bonita. Eu quero, eu quero deixar o bagulho nos trinques, entendeu? Tipo assim, eu, eu, eu, eu, eu queria essa sala aqui. Tipo, eu copiei do banco, copiei, mas tá bonita, né? Não, ele. Nossa, pior que eu não tinha parado para pensar do tanto de coisa que você já fez pela cidade, velho. Mano, eu tô de boca aberta, véio, literalmente. Salvei -sa -sa -sa a que ajudei em mim, abriu o correio, eu fiz várias coisas do cara. meu filho, com do, do seu filho, eu, eu tô pelo povo. E eu ajudei na investigação do roubo do banco e vai ajudar a resgatar o resto. Também, ó, também, também. Então, assim, tipo, você tem alguma uma dúvida, então, tipo assim, além do que eu possa fazer e tal? LG, não me resta dúvida que você será um belo, um incrível prefeito para essa cidade LG. É disso que o povo precisa, LG. <risos> nice. Então, que você vai votar em mim, né? Lógico, véi. Mano, obrigado. É, eu Acho que você não deveria ter contado que você voltar votar em mim, né? Porque é meio errado falar que você vai votar. Mas o que, o que importa é que você tá feliz com o que eu tô fazendo e é o que eu vou fazer pela cidade, cara. Então, mano. Pânico, pânico, pânico não, total. não me resta dúvida, não me resta dúvida. Bom, galera, cara, simplesmente obrigado por reservar o seu tempo para mim, mano. Se, se quiser comer alguma coisa aqui, ó, tem água, tem comida. Ah, Fim, não, eu tô que, satisfeito. que à é vontade. Então. Mano, sempre que quiser falar alguma coisa da cidade, pode me chamar, pode vir aqui me encontrar aqui. Tô total à disposição, mesmo se eu não for eleito, tá bom? Mesmo se eu não for eleito, eu tô um a cidade, tá bom? Ah, não, não, não tem como LG reeleito. A LG vai ser reeleito. eu vou ser reeleito, então. Tá bom, tamo, tamo junto. <risos> Fala, gente, até mais, viu? Falou, oh, presidente. é a melhor país que eu consigo ver. Ó, oh, ele andando pela janelinha, mano. Eu tenho uma vista para a cidade toda, mano. Que sonho. Ah! Que na hora. Tá, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos atrás de mais pessoal Vamos atrás de mais pessoal, vamos. Mais pessoal. Agora que falamos com o Delete, eu soube que o Apu entrou no servidor. Então é só achar ele em algum lugar. Ó, oh. hã? O que é que tá na cabeça dele? Apu? Oi, oi. Você viu aquela cirurgia lá pra paralisar óculos? E, <risos> mano, o que que você achou? Ficou bom? <risos> mais ou menos, né? Você tem que esperar tirar esse tapa-olho, né? Pra você poder voltar a enxergar. Não, é assim mesmo. É tipo aqueles aparelhos que tu usa por fora da boca, sabe? Só que esse aqui é nos olhos. Tá bom, tchau. O que, que você quer, doido? <risos> Zé, o que, que é isso? Então. É ah, meu novo empreendimento, o que você que acha? Loja de artefatos. Isso, loja Nossa, artefatos. de cê artefatos. Você não dá pra gente comprar um artefato novo pra você, mano? Tem todos, todos. Deixa eu ver. E ó, ó, ó. Não queria dizer nada, não, mas é bem mais barato do que aquela antiga vendedora que tinha aqui, né? Ah, eu comprei a loja dela. Pera, mas e cadê ela? Ela foi embora depois que acabou de vender tudo que tinha. Foi embora? Ah, eu... verdade, já tá decorado. Caraca, da outra vez que eu passei aqui, é, não tava assim, não. É, é bom, tô depois eu parei nos artefatos, mas. Ah, pô, vem pra fora, vem direito, vem pra fora, vem pra fora oi, o que você manda? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó olha pra mim. Hum. Eu quero te apresentar a minha mini prefeitura, tipo, meu um gabinete pra tentar me eleger tá, e tudo mais. E eu queria conversar com você sobre a minha eleição. Então me siga. Tá, beleza. Não é muito longe, não, tá bom? Tá bom. Seria bem vindo. É, mas é. eu tava aqui dentro antes. É que você entrou pela janela, né? Primeiro uma, uma mesa de espera, uma sala de reuniões básicas, né? Tá, legal, bonito. Bacana. A sala do, do meu vice vice-presidente, vice-prefeito, Pedro. Nem ah. preciso falar onde ele tá pra não ter construído, né? A ah, tá, não, churrascaria, beleza, é, beleza. É, é, é, é. E a minha sala! Cadê você? Caraca, tem umas portas é aqui uma lugar. Seja muito bem-vindo. Boa, essa aqui foi a sala que eu ter pela janela. Da hora, mano. É. Nossa, ficou muito top. E nem, nem parece a sala do Luiz, do, do gerente do banco, né? Não, pior que eu achei bem diferente, mano. Nossa, você que, você que decorou aqui? Como é que foi? John, o Dream Jonathan? Como é que foi? Ah, fui eu, fui eu. Dei uma olhadinha lá na. Tirei umas fotos do banco e voltei pra cá fazer. <risos> Cara de pau, né, LG? Tá, mas e aí? O que, que você. Ô, oh, pera, deixa eu comer um bolinho aqui. É, não, não não, tô com fome ainda. Vai, ah, O que, que você precisa? <risos> eu queria saber é, motivos ou dúvidas que você tem pra votar ou não votar em mim. Tipo, amanhã as eleições, não sei se você sabe, mas amanhã é o dia das votações. E eu queria saber, tipo assim, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que possa ajudar a formar a sua decisão. Eu não quero saber em que você vai votar e eu não quero te fazer votar em mim. Eu quero tirar olha. suas dúvidas já é tudo mais aberto. Sem falar que, né, se ele ali atrás, aquela foto, enfim. Mano, você construiu essa sala aqui só por causa daquela foto? Isso mesmo? Na realidade, não, mas que veio a é muito. Engraçado que aquela foto tá na loja dele ali tirou, né? É, então, ó, oh, mas Vou falar pra tu, hein? Cara, ele tentou comprar voto de todo mundo, velho. Até eu fingi uma volta pra ele. <risos> mas, mas e aí? Você não vai votar em você mesmo? acho que eu não vou, vou votar em mim, ué. <risos> ele, <tava, risos> ele tava dando sem lão a, a expo pra todo mundo que falasse, que ia votar pra ele. Eu falei, cara, mas é cara, só, é só cara, falar, vou ó, votar ó, em você que ele me dá sem lão. Fala aí. Calma aí, ele, ele te pagou sem lão também? É, ele me pagou duzentão. <risos> ele me pagou sem lão. De onde a Carlinha deu dinheiro, LG? Sei lá, eu só aceitei. Falei que eu quero estar economizando ah, aí. Por que não? Ó, a questão é a seguinte: eu tô com a minha loja nova ali. Assim, é, as más línguas Dizem que ela pode não ser muito legal Pra cidade, se o um prefeito Assim, meio que ele, né, dá o alvará de tipo Não, tá tudo certo Aí, sim, sabe, né, hum aí, a sua loja é então, uma loja ilegal, assim que ela não, não seja legal. Não. não, não é legal. Mas é que reza a lenda que não pode duplicar em, ah. em utopia. Entendeu? E, e aí eu não sei como proceder. Mas assim, não é duplicata, entendeu? Eu tenho, eu tenho uma farm, então. Olha, eu, eu, é original. Assim, eu, eu não sou pessoa que ditas regras, né? Eu não posso mudar leis que já existem, mas eu tenho um acesso direto a conversar com o gerente do banco. Se você conseguir me trazer uma prova boa e você ir lá comigo falar com ele que isso não é uma coisa ruim para a cidade. Eu não vejo porque não, porque por mim, mano, eu, eu adoraria ter um milhão de chapéu de palha, né? É, então, isso aí, pensa no chapéu de palha Todo mundo com chapéu de palha, LG, imagina Pois é, né, mas tudo que tem é seu lado bom tem seu lado ruim Então você vai ter que fazer alguma coisa pra provar Mas fora o seu próprio benefício Você tem alguma dúvida de pessoa normal, de cidadão? É, como assim pessoa normal? Só pessoa normal, não tô entendendo isso Só porque tá eu com rato na cabeça, não sou normal Vamos fingir que você é normal Continue Eu acho, assim, que pra mim tá tudo bem, velho Inclusive é exatamente por isso que eu gostaria de saber Por que, que eu deveria votar em você ou não em vocês, é lá o um Carlinho. Acho que é porque tá tudo bem, né? Querendo ou não, quando você invadiu o banco, eu consegui denunciar. Quando o cara Alô. roubou o banco, eu descobri. Tem um hospital na cidade, tem um poço, teve emprego para o Mendraque. Teve muitas coisas que eu fiz. Eu fiz as suas, eu, eu fiz as eu suas. Eu adoro o fato de ter emprego para o que estar na lista, mas tudo bem. Vamos, vamos, Mano, Ai. o povo precisa de emprego. Eu ajudei, eu ajudei o Jaime no Correio, eu ajudei a Ana, que trabalha na minha loja. Eu só vi a POC. Você tava lá, você viu? Ah, tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, assim, eu Ainda não sei que eu vou votar, né? Mas parece que amanhã é a votação. É. Então, assim, a opção é você ou o Carlinhos. Eu não sei que eu vou votar, mas, né? Assim, eu acho que é fácil de deduzir. Cara, então é isso, mano. Fico, fico feliz de saber, então, que, que você vai votar no Carlinhos. Vou fazer de tudo para mudar a sua opinião, tá bom? <risos> tá, passa a tá tá? Pode comer um pedaço de bolê, tamo junto. Ah, tá eu vou sair pela janela, valeu. Tá, bom. tá então eu acho que eu posso considerar isso uma coisa boa, né? Agora não falta esperar as eleições.